Fala galera, beleza? Cadio pensa vez com um. Vou meio que falar sobre os boatos, sobre a web. Esse vídeo foi completamente inspirado na... no vídeo do Fábio o canal dele, o link do vídeo citado vai estar na descrição também. todos os quests a ele, estou até usando o material dele, com algumas notificações, né? Tá, tá tudo aí. Link do site. Do canal e do vídeo, tá tudo na descrição. Não vem falar que eu copiei, eu, eu meio que me inspirei no vídeo dele, peguei o material dele, fiz algumas modificações. Então, vai estar tá na descrição, tá? É, normalmente a tio bebe é meio que né, dizem que é 97% da internet da sua face. Só que isso aí é meio que um boato. <risos> aqui ó, divisão de tipo web. Tipo web, qualquer serviço que opere de forma descentralizada em relação aos protocolos tradicionais da rede de computadores. Tipo, essa parte aqui, ó, embaixo aqui, é a rede que nós conhecemos. Servidor, provedor e os clientes. É a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui ó, é o. Como já foi falado, servidor, provedor, ISP. E os clientes Esse aqui é a tipo, é, nossa internet normal. Então, famosa, SoulFace. Essa aqui é a tipo, Web. É as redes TCP, 2P. E, e bem, eu não vou mais falar, para 20 vou falar que é a tipo, Web, Então vou nem falar, mas. Aqui, tipo, um cliente vai mandando um arquivo para outro Ative Web é meio que sites criados pelos usuários também É coisa que for a sua face, só que de forma desorganizada Sem como sem rastear, segurança muito alto então... É nesse nível Aqui, definições da Web Além da descentralização de uma rede, pode apresentar habilidades, suporte a diversos tipos de comunicações, sites, compartilhamentos de arquivos, postagens de sites e sistema monetário. Essa parte aqui também tem na Sophista, a nominado. Essa parte aqui é a mais importante da tipo Web. É o endereço de IP dos usuários pode ser alternado usando o termo famoso VPN que é Virtual Private Network ou tradução, traduzindo tá do, por português né? Me curta, mas é, rede de internet virtual alguma coisa assim é, em que situação? o caso de tráficos na Web, não é usado, é real, dólar, euro, essas moedas normais. E sim, Bitcoin, Bitcoin, Dogecoin, não, Dogecoin tá é muito barato, então, então é a merda. É, código aberto também. Um usuário pode com, só pode confiar totalmente em um programa que se pode ter acesso ao código fonte. Na web você nunca pode baixar programas é, que você não tem o código fonte para ver exatamente o que tem no programa se tem algum vírus, algum rastreamento, algum... toja, é, outras coisas aí também. aqui, devido isso na web também, né, é o mesmo tópico ainda uma rede p2p Pode ser descentralizada foge dos protocolos, quadrões logo e parte do web. Na internet comum, a velocidade maior, enquanto na Web é menor. facilidade de uso, <risos> na zona já é complexo pra caramba você ter, pra você conseguir acessar. Tem que ter link, tem que... Fala quem acessa, sabe como é. Depende de servidor uh, é, central. Na NetBeb é, é bom que não depende só de um servidor central, são vários servidores. Os é, usuários que uh, levantam os sites, né? Acende assim, é favorável de censura. Na, na internet é censurado, com certeza, é censurado. Principalmente é. Então, não vou falar aqui mais. Bota uma parecida na tela, meio censurada, logo, só comer é, né, para dar problema com o outro do youtube, que tá, com, tá querendo, ó, mascar com nós. Já na web, é sem censura, sem nada. você acha até caso de... Então, vocês entenderam. Agora, os dois, aqui, tópicos tá, de inter é dinheiro normal essa parte aqui? Essa parte aqui, ó. O canão aqui, ponto. Tráfico de incentivos é dinheiro vivo. É dinheiro sim, pode que ser, pode ser rastreado. Cartão de crédito, Boredo, conta. Já na web é usado a criptografia de moeda criptografada, então eu já falei isso não, antes. Na internet, comum falta a nominado? Toda coisa que se for acessar lá tem que ter logins. É, eu Pra quem mexe aí, sabe como é né, a vida? É, todo mundo mexe. Se tá no YouTube, você tem uma conta aí. Já na usando a web é completamente anônimo ninguém sabe quem é ninguém Nossa é que a codinome não é terra de ninguém <risos> como dizem aqui as camadas da web é mentira não existe camadas a web é dividida em diversas redes 2p onion é então, é tudo mentira, isso aí eu vou, na edição eu vou estar colocando por cima aqui a lista de, das diversas redes da Web, tá? para não ir muito bem. Principalmente a mais acessada é a rede Onion, acessada pelo Thor. O Thor é o Thor, né? O Thor é Thor, é vida. Aqui navegar na web tipo, é extremamente perigoso, como eu falei na anteriormente, a dois tópicos tá isso, por, fa por fato de se você não tiver o código fonte dos programas, pode estar lascado. Tá <risos> só é o que eu falo, mas é meio também o nominado é muito seguro, quase ninguém consegue rastrear de volta. É quase ninguém né? Ninguém praticamente. Porque ó, fica tocando IP automaticamente. Toda vez que você inicia uma nova sessão, o IP é tocado. Então. É, POX também, máscara de IP, de usuário, tipo de gravação de pacotes. É, é, entre os seguros do POX do servidor também aqui ó tudo que você encontra tudo que você pensar se você encontrar conteúdo de necessitem de ser postado de forma anual tende a ser encontrado facilmente na internet quando a lista tá aqui na tela não vou falar porque né tá com minha vida YouTube vai <risos> vai querer já tá abocetando nós aí né mas estamos aí vivo ainda Vamos ver até quando. Aqui. É, porém não é. Não necessariamente inclui informações tradicionais, materiais específicos e demais. Tipo, falam que se encontra até arquivos da área 51. Não. Eu nunca sei, então.. Eu acho que é mentira. Conteúdo de cunhos para arrumar e sair sem na sua face, no tempo, não tinha o direito. É, Pesquisas científicas restritas, isso aí sim se pode encontrar lá, só que é muito raro. É, bom, de dados e informações, principalmente aqui os nossos queridos amigos dos Anônimos, podem é, vazar e em algumas também é... banco de andade, está... isso aqui eu já falei ponto galera, esse foi o vídeo foi um vídeo de 11 minutos mas eu espero ter tirado as dúvidas, repetindo tio WEB NÃO É É em comadas e sim redes então galera, esse foi vídeo na descrição do de nosso canal, que não foi inscrito se inscreva Valeu, falou e fui!